Salve, salve, rapaziada. Aqui é Flávio Renegado. Quero convidar a todos para no dia 11 de abril, segunda-feira, a partir das 19 horas, a gente fazer a cultura pela democracia lá na Lapa. Se você estiver pelo Rio de Janeiro, chega lá. Se você não for do Rio e tiver a fim de lutar pela democracia, chega com a gente lá também. Satisfação máxima. Vamos ter várias atrações culturais e artísticas lá também. Já é? Câmbio desligo. Tamo junto. Não vai ter golpe.